para desejar alguma coisa? Que isso, dona? Tá maluca? Ai, desculpa. Eu me enganei. É que eu tô saindo de um exame oftalmológico e a gente coloca aqueles colírios